Na PUC São Paulo, nenhum dia é igual ao outro. Na noite de 13 de maio, estudantes protestaram pela primeira vez pedindo a construção de um local gratuito onde as bicicletas possam ser guardadas com segurança por aqueles que as utilizam como meio de transporte à universidade. Numa noite aparentemente tranquila na PUC São Paulo, estudantes entraram na faculdade com bicicletas de apitos em protesto para a construção de um bicicletário. Na... A gente está exigindo a construção de um bicicletário. Pra... Tem muita gente que vende de bicicleta aqui, alunos, funcionários e professores. Muitas bicicletas já foram roubadas porque elas ficam amarradas em volta da PUC nos postes. E um bicicletário tá, é uma reivindicação que já tem pelo menos três anos e até agora uma coisa muito simples, até agora ninguém resolveu nada. Acho que a gente casa eu acho que fica pronto feira Como foi a organização até chegar ao dia de hoje? Cara, foi uma auto-organização, começou um, um ciclista, começou a deixar bilhete em cada bicicleta que ele via perto da PUC, deixando o e-mail dele, a gente começou a se comunicar por e-mails, e aí a gente se encontrou um dia e combinou de vir hoje fazer isso, foi bem simples. Fizemos texto por e-mail e, e rolou. Eles falaram que fariam um bicicletário por dois reais por dia para a gente estacionar a bicicleta, mas desculpa, cara, uma bicicleta não precisa de nenhuma infraestrutura para você passar, para você parar ela aqui. Então é, é simplesmente uma falta de sensibilidade em relação à necessidade dos estudantes, porque é, em termos de custo para PUC não tem nenhum. Em termos de é, Espaço? A PUC está cheia de espaços mal utilizados. Dá para fazer. É falta de vontade, na minha opinião. Logo após a manifestação, os estudantes organizaram-se em uma assembleia para deliberar sobre o pedido pelo bicicletário. Por coincidência, o reitor de Seu de Melo passou pelo ato e foi recebido pelos estudantes aos gritos. As pessoas não podem desistir e devem lutar pelo que acreditam. É isso que foi visto nessa manifestação na PUC São Paulo. Acho que a história mostra que só se mobilizando, só pondo a boca no trombone que existe transformação. Né? Se a gente ficasse calado, ninguém ia saber que precisava de um bicicletário aqui na PUC. A gente está fazendo um movimento pacífico para a construção de um bicicletário. É com muito carinho e muito amor que a gente está pedindo isso. Aqui é uma família. O mundo, todo mundo é irmão no mundo. É isso que a gente está pedindo. Só um pouco mais de fraternidade com isso. Já roubaram a bicicleta de algumas pessoas aqui. A gente está querendo ajudar um pouco o planeta. Obrigado.